Olá pessoas! Há quanto tempo? Quer dizer, pode ser que você tenha assistido um vídeo ontem, mas... E hoje tenha assistido dois, três... Obrigado! Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, continue prestigiando. Se nós estivermos ensinando alguma coisa, que bom! É isso que nós queremos. Lógico, se você quiser vir aqui fazer o curso, nós em São Paulo. É, tem em outros vídeos, tem o número, vou ver se coloco no final, mas escreve. Manda, entra na página, nós temos a página do curso de sapateiro de reparos. Entra lá, se tiver alguma dúvida também, manda. Hoje nós estamos aqui para falar sobre... Lacear sapato, alargar sapato, você minha amiga que usa um sapatinho desse, você compra o sapato na loja, naquele entusiasmo, naquele calor, você experimenta o sapato, está ótimo, só que quando você tenta usar menina o negócio pega seus pés ficam em petição de miséria na festa então você vai à festa aí você volta que volta e piora piora você pisando agora se você andar assim também não vai dar muito certo aí às vezes você vai ah não dessa vez eu vou comprar um sapatinho mais ou menos como esse daqui mais larguinho e aí o pé fica um pouco mais confortável. Tem gente que tem pés mais sensíveis. E outra, isso não acontece só com mulher, não. Isso acontece com homem também. O camarada pega, vai, compra o sapato. E aí o que acontece? O que acontece? Ele pega, entra na internet, vai lá na internet. Aí tem alguém que diz para usar feijão. Sim, feijão. Se você... Ah, tá, vou é, laciar o sapato com feijão Sei lá Ó, se você quer fazer com feijão É o seguinte, pega duas sacolinhas Como essa, coloca um copo americano De feijão aqui dentro Aí coloca Ajeita o feijão aqui Com duas sacolinhas Pra ver se não vaza Depois pega um copo d'água Americana e coloca aqui dentro E aí empurra bem No outro dia pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Se você molhar esse daqui e colocar o feijão, é capaz de acontecer alguma coisa. Nesse daqui não vai acontecer nada. Pode colocar feijão, milho, beterraba, repolho, berinjela, arroz. Pega um provolone e coloque um provolone aqui. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Sabe por que não vai adiantar? Sabe como é que eu provo a você que não vai adiantar? Porque se adiantasse, gente, não existiria essas coisas aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar para ver se você enxerga melhor aqui. Hum, vamos ver aqui. Tá? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou fechar um pouco não que tô abrindo essas coisas dentro do sapato deixa eu ver aqui aqui vamos um, estou essas coisas dentro do sapato elas vão abrindo tá vendo aqui elas vão abrindo e o que que elas fazem elas laceiam o sapato o adequado é que você deixe uh, sei lá talvez uma, umas três horas no mínimo uh, agora deixa eu posicionar essa daqui uh. Aqui está apertado, tá certo? Quando eu coloco o sapato aqui, dentro do sapato vai fazendo isso. Entendeu? Então, voltando, vou fechar aqui. E vou colocar dentro do sapato. Ah, dá para você reparar? Aqui. Ó, vai pra frente e vai para trás. Daqui a pouco eu abro mais o ângulo você vai entender melhor. Aqui, aqui, colocado o sapato. Agora, veja, eu vou lacear esse sapato. Ele precisa ficar pelo menos umas três horas. Agora, se por acaso eu tiver tempo, presta atenção nisso daqui, ó. Se eu ap apertar mais um pouquinho o parafuso aqui em cima, eu vou lacear mais, eu vou acabar destruindo, estragando o sapato, tá? Espera um pouquinho, deixa eu abrir a imagem pra você. E... Estou, ó, certo. Aí tem um pé de cada um. Os dois vão maciar é, de uma certa forma assim. Só que esse daqui, ele é sintético. O que vai acontecer? Se a dona não colocar o pé logo dentro, ele vai voltar. O sintético volta. O couro, é, ele tem uma, é, vamos dizer, a qualidade de demorar um pouquinho mais. Mas ele também volta. No tempo do inverno, no tempo do frio, ele volta. Aqui eu tenho a outra Veja você o seguinte O meu amigo Tem o mesmo problema O sapato está apertado Aí o que eu vou fazer Vou pegar Pezinhos masculinos Esse daqui é o direito Deixa eu ver esse daqui é o esquerdo. aí eu vou colocar esse daqui para o masculino. a mesma coisa. o nosso meio sapato aqui. Ó. certo tá aqui. o sapato do cliente tá aqui. e aí o que eu vou fazer? vou abrir vai lacear o sapato. Ah, você pode ajudar a laciar. se você te pegar normalmente eu peço pelo menos três dias até porque a gente só tem essas duas máquinas às vezes aparecem vários clientes querendo ah, principalmente quando começam as botas Aí na hora de colocar o sapato aqui, o que eu faço? Ah, só a propósito, tem esse tamanho, tem, ah, tem esses pequenos, tem esse médio e tem esse grande que está aqui, tá bom? Aí, o que eu faço? Eu posso pegar, ah, na loja do fornecedor, a maioria deles tem de várias marcas, Uh, produtos emolientes Produto... Como é que chama? Aquele da Vene uh, Creme hidratante O creme hidratante Ele vai servir Nesse daqui Ele vai servir no sapato de couro Seja masculino ou feminino Você vai pegar Vai passar um pouco aqui dentro Aliás Se você tá você veio procurando, poxa, pensei que ia laciar quer lacear em casa, você faz o seguinte, presta muita atenção que você vai conseguir, você vai pegar um creme hidratante, seja da Vene, seja, sei lá, Mary Kay, o Rinode, ou qualquer marca, Avon, sei lá, Pega um creme hidratante, dá uma lida na fórmula, você vai ver que a fórmula é a mesma, quase a mesma que o, o hidratante para sapato vai usar. Procura o que não tem a cor. Você vai passar um pouco aqui, vai passar um pouco aqui. Você calçou o sapato, você viu que ele é o seu número, você já comprou, você perdeu a nota, você não vai mais trocar. Você vai, antes de colocar o sapato, você vai colocar uma daquelas meias, é... ah, espera só um pouquinho, eu deveria ter pensado nisso, essas meias, sabe, meia esportiva, você vai pegar, vai colocar, você vai calçar o sapato Social, bonitinho, faz isso dentro de casa Para não assustar as vizinhas Não deixar as invejosas Achando que você tá meio esquisita Mas você vai passar O creme hidratante aqui E vai usar a meia esportiva Por quê? Porque a meia esportiva vai deixar o seu pé mais grosso, mais largo E aí vai lacear o sapato De um jeito que ele vai ficar Para você mesma usar Outra possibilidade, mas aí presta muita atenção para depois não dizer que eu ensinei errado. O tio não está aqui para ensinar errado. Você pode pegar um sapato de couro, pegar um pouco de álcool. Se não tiver álcool líquido, álcool líquido é melhor. Você vai dar uma encharcadinha aqui desse lado e desse lado, que é justamente onde pega no teu pé. Sabe, pega um, um meio copo de álcool, coloca assim, coloca assim, e aí enfia o pé com a meia esportiva. O que vai acontecer? Nesse caso, você vai sentir menos dor, porque o álcool vai amortecer o seu pé. Mas, fica uns 20 minutos. Se você conseguir, fica vai cuidar da casa, vai fazer alguma coisa. Agora, sapato preto, não vai colocar em... e outra, de couro não vai colocar em qualquer outro porque corre sério risco de desbotar o preto não vai desbotar não se desbotar, manda que eu pinto pra você, mas não vai desbotar de couro, não vai pegar o sintético e querer fazer isso porque não vai adiantar, o sintético eu chego pra cliente e falo olha, eu vou lacear o sapato pra senhora, a senhora vai calçar e vai calçar sempre, porque ele, ele tem uma tendência, o sintético, ele tem uma tendência a voltar. Porque é uma espécie de plástico, certo? Agora, o de couro, se ele é de uma outra cor, ele vai demorar um pouquinho mais. Uh, se você realmente quiser, não, não vai dizer que eu te disse que era a única possibilidade, que não é. Você pode levar para o sapateiro, mas ele é de uma outra cor você pode colocar um pouco d'água. Um pouco d'água. De couro. O sapato é de couro. E enfia o pé com a meia esportiva. Certo? Vê lá. Você aguenta 10 minutos, 20 minutos. Tem gente que coloca e esquece. Aí é ruim quando sai, aí vai à rua, a vizinha olha. Hum, ela tá ficando biruta. Mas não é. Ela tá só laciando os sapato. Porque, gente, lacear sapato é coisa para profissional. Ah, mas uma amiga me ensinou, eu aprendi e deu certo. Que bacana. Ó, esse daqui vai lacear aqui atrás. Tá? E vai lacear aqui atrás. Quando o sapato está preso aqui na frente... Vamos tirar esse grandão, vamos colocar esse é o direito, vamos colocar aqui o direito aqui, uh, colocando aqui, uh, uma máquina dessa, você vai pagar Quer dizer, lógico, se você pegar negócio de oportunidade, aproveita. Qualquer coisa que você pague menos de 700 reais, tá muito bem pago, tá vendo? Aqui, ó, esses ponteiros aqui, ó, eles indicam que você está na mesma medida nos dois pés, tá vendo? Se locomove. Aqui, ele puxa para trás, tá vendo? o aqui ele puxa, aqui ele laceia, isso é lacear sapato, torná-lo laço, torná-lo largo, você tome cuidado, para que não, ah, o sapato parece que é bom, eu ia estourar, ah não consegui, Gente, se você já é inscrito, muito obrigado outra vez. Se você não é inscrito, se inscreva. É, eu queria mandar um abraço para o rapaz lá de Rio Branco, no Acre. Muito sucesso. Eu gosto muito quando você manda as suas fotos do seu sucesso. Muito, muito bacana. Ah, o pessoal de outros lugares. De outra vez eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, antes anotar, como esse daqui, ó. vou anotar o nome das pessoas, para mandar um abraço, porque as pessoas são gentis, elas se inscrevem, elas comentam, elas têm dúvidas, elas, enfim, prestigiam. Se por acaso tiver alguma coisa errada, pega e escreve para gente. Nós somos sapateiros, sapateiros são humanos, humanos erram, e, e eu acho que é só isso, já tá me enrolando, né? Falou, um abraço para vocês. Tá? Querendo nascer sapato. Ó, uma máquina dessa, eu não sei, eu falei? É, uns 800 pau. Se você conseguir pagar menos de 700 reais, você está pagando muito bem. Tchau, tchau.